Porra, aí fui conversando aí, teve a concurso de dança, porra. <risos> eu entrava de tudo, ô balan, tá maluco? Já porra. metiu a dancinha louca, cara, nada a ver. Concurso de dança, e, e a minha parceira era a Cláudia Magno, falecida Cláudia Magno. Porra, ah, Cláudia meu. Magno. Cláudia Magno era linda, era minha parceira, pai eu dançava, eu dava um sapateado, meu irmão, eu fui parar no Flávio Cavalcante, tirei segundo lugar, porra. Tá. sapateando. É. Mas eu não dançava porra nenhuma, só que a Eu que, sei, você que, fica que o cara assim, assim, porra, é, eu gostei daquele número 4 aí, eu, aí eu dava o um Sapateado assim. O cara fala assim: ah, dá um sapateado de novo, eu só, sabia, só sabia fazer isso. Sapateado, eu vou botar nele, vou botar. Nele. Aí eu fui, parar, eu fui parar uma vez no concurso do papagaio do Ricardo Amaral, Brasil. Ricardo Amaral, da boate, né? E aí, é, aí tinha uma, uma, era um desfile do ele e ela. Ele e ela, o desfile. Cara, como você aí, é pô, louco malandro, velho. Aí, por uma, uma moça, uma menina subiu na passarela e o Ricardo Amaral falou falando assim: é, na passarela, Daniela e Elmia. Cadê o Almir? O Almi não veio? Cadê o Almir, Almi, cadê você? Aí eu falei, cara, cadê o Almi? Sou eu, sou cadê eu. O Almi? Cadê o Almir? Cadê o Almir? O Almir não tava, a menina tava desfilando sozinha. Eu falei, meu irmão. Deixa comigo. O Almir chegou, já pulei na passarela. Só que o desfile era de biquíni e sunga. Aí já tirei minha calça, meu irmão. Aquela minha cueca bolinha, que o, o, o, o, o... ficava tudo balançando. Aí todo mundo, tira, tira, tira. Eu já tirei, meu irmão. Já comecei a desfilar do meu jeitinho, aquele meu sapateado. Isso aí. Isso aí eu não a gravação. Pra mim, bicho. Aí eu tirei o segundo lugar, fui parar no, do, do Wilton Franco no povo, do do povo na TV por porra. causa desse, desse concurso. Caralho, mano. Aí cheguei lá, meu irmão, o Hilton é, Franco. Aí, o primeiro cara Caralho. que ganhou era o cara um modelo imenso, os caras eram bonitos, eu porra nenhuma, era um cara normal, velho. Era um maluco. Aí o Wilton Franco, olha. Você... Aí eu comecei a fazer umas palhaçadas, né? Aí o Hilton Franco, lá no povo na TV, né? pô tinha o Wagner Moura tinha a Porra, Rocha... Wagner. Adorava o Hilton Franco, eu tive pô, o prazer de conhecê-lo. O Tom Franco é um, gênio, de, né? é um gênio. Eu conheci ele no parque do Beto Carreiro pô, uma vez. Ele foi diretor do parque, né? o Hilton Franco era um gênio da diretor televisão. Diretor artístico, é. Aí ele começou a entrevistar a gente, que era o primeiro colocado, o outro e o outro. E era eu e mais um outro, e as meninas. Aí ele falou assim, pô, você que tá fazendo o quê aqui no meio desse, desses caras todos bonitos, né? Falei, bicho, foi por acaso eu nem estava no concurso, ganhei pelo talento. Surgiu a oportunidade Na zoeira. Falei, ganhei pelo talento, aqui no sapateado, que já começava a fazer as palhaçadas. Ele falou assim, pô, você gostaria de trabalhar aqui na televisão? Caralho. Falei, claro, meu irmão. Aí ele falou assim, mas é o seguinte. <risos> pra quem vende de na compra. Aí ele falou assim: ó, e tudo ao fio, ele falou assim: mas é o seguinte: é, aquilo não é só palhaçada, não. Falei, Se você tivesse que entrevistar aquele ministro, como é que você entrevistaria? Meu irmão, ah, juro, te botou juro. botou na parte séria. Juro. Era o ministro Hélio Beltrão. Hélio Beltrão. Ministro sério pra cacete. Só que eu era muito burro. Não sabia nem que era ministro. sabia porra. Não sabia nada. Aí eu olhei pro ministro. Tudo ao vivo, né, cara? Porra. eu falei, ministro, eu sinto no seu olhar que o senhor sente saudade de alguém. O senhor sente saudade de alguém. Ele falou assim, ah, a minha filha tá na Europa. Eu falei, maestro, música da Europa, música de filha. Fale um pouco da sua filha. Eu, meu irmão, não tinha o que falar. Você sabe quem é a filha dele? Eu não sei. A Maria Beltrão, eu acho. Você é? Não... Sabe, da Globo News? É ah, tá. É ela. Sabe é ela. a Maria Beltrão? Porra, bicho. Eu, eu acho que você falou, eu acho eu que não é sabia. ela. Aí eu não acho, sabia. eu acho que a, filha... a Maria Beltrão, sabe que faz a Globo News Studio? E Sim. lá é filha desse maluco aí. Porra, bicho. Ela era ministro, E eu não sabia nem que era ministro. Aí eu falei assim. Minha mas... filha tá fora. Aí ele falou assim: saudade da minha filha. Eu falei, maestro, <risos> música, triste porque Saudades? Saudades. Aí, aí eu falei, fala pra sua filha, menino. Ele pô, minha filha. Ele começou Será a... que tem a ficou emocionado Começou a ser emocionado. É, pô, aí lógico. o Tufão falou assim, ó, você é leva, você é leva a gente, moleque. Amanhã vem aí, aí, meu irmão, a minha claro. foi, a minha foi que uma Que canal que era? Pô, TVS, TVS, TVS, TVS. No Rio não tinha SBT, era TVS. Canal 11. Era o Silvio, né? Era do Silvio. Do Silvio Santos. TV Estúdios, né? Pô, é, Antigamente. Só tinha três câmeras, meu irmão. São Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão. Aí no dia da minha estreia, lá, bababá, eu tinha que apresentar os musicais, né? A gente usava um ponto eletrônico, aquele, aquele ponto uhum, eletrônico. Uhum. Aí eu tô lá na, na, no camarim, né? Eu, Zé Cunha, Wagner Montes. Aí o Tom Franco falava com todo mundo no ponto, né? Todo mundo escutando no ponto eletrônico. Fomos lá, bababá, depois da Cristina, agora... Sérgio Balando, apresenta o um musical. Aí eu, porra, aí o Zé Cunha, vai, Serginho, boa sorte, vai, vai. Aí eu já saí correndo, meu irmão, pelo corredorzinho que tinha ali, já veio um moleque com, com os cafezinhos na mão, já derrubei o porra Nossa, do moleque. Véio. tava nervoso. Aí já entrei, quando entrei, meu irmão, eu cruzei a câmera. Cruzei a câmera, porra. Passou na frente. A Cristina Rocha estava dando entrevista assim para a pessoa, <risos> e eu, eu passei na câmera, vum! <risos> aí o Luton Franco, quem foi o imbecil que, que passou em frente da câmera? Aí eu, aí eu voltei e falei... Sou, ô, ô, Wilton. Desculpa, ao sou vivo. Eu, eu, tudo ao vivo. Fui eu, o senhor, o senhor me chamou, eu passei. Aí ele falou assim: você, você, não, você não podia ter passado. Aí eu falei, mas eu, eu passei, eu não sabia. Aí o senhor me chamou, aí ele falou assim: você estava falando, eu falei, pessoal, é, o que está falando comigo aqui, ele falou assim: vai é pra falar com as pessoas que você está me ouvindo? Aí eu tirei o ponto eletrônico e botei assim, o que que é? Ele falou, Sete, mas eu falei, tá vendo? Ele tá me chamando, falei, Pô, aí botei aqui. Aí fui pro meu sete. Só que aí ele começou a dar esporro no Gerson Franco, que era o irmão dele, porque, porque o Gerson Franco permitiu que eu tivesse sim, passado sim, em frente da câmera. Sim. Aí ele começou, e se esqueceu de mim. É, quem quer, é, ele, ele quer é me falar no ponto quem ia cantar eu. Vem aí para cantar, tudo ao vivo, vem aí para cantar. E ele não falava quem era. Vem aí. Agora com vocês, essa tarde maravilhosa, eu estreando, meu irmão, não porra. Eu sou Serginho Malandro, e nessa estreia maravilhosa, vem aí para cantar e o Franco não fala nada, dando esporro no verso. Porra, você não pode permitir. E o cara Isso é avulso, lá. Tudo ao vivo. Aí o aí o cabo meio falou para mim assim: Serginho, Ataúfo Júnior. Aí eu, vem aí, Adolfo Júnior! Aí o cara já entrou meio cabisbaixo assim. Ataúfo? É. Ele mandou um Adolfo. Aí ele Adolfo. Aí o cara já entrou meio cabisbaixo assim e falou assim, não, não, meu nome não é Adolfo não, meu nome é Ataúfo. Aí o cara do meio falou, aí, aí que piorou, ele falou assim, malandro, filho do Ataúfo Alves. Eu falei, e aí, meu filho, como é que tá o papai? Grande, Ataúfo. Aí ele falou assim, assim meu pai? Aí meu pai já morreu, aí o Zofranco, imbecil, imbecil, <risos> o homem já morreu, porra, você tem que estudar, você não vai dar... Como mas, é que tá mas... teu pai? Aí, aí, eu tá falei, morto. Porra eu falei, porra, o papai, como é que tá grande? Já tá um falvo Aí ele, meu pai? O cara se assustou assim. Meu pai já morreu. Aí o doutor falou, que imbecil, o homem já tá morto. Aí eu falei, morreu? Morreu, Nossa, morreu, morreu pra você. Quem é que não canta? A tá melhor aqui, que era melhor. É, de verdade. Aí o doutor falou, ah, você é muito esperto, hein? Você, você dá pra essa parada, mas você tem que estudar, você é muito burro. Foi a minha estreia, Bralha. Fazia programa ao vivo, o povo da TV. Só dava merda, bicho. Eu me lembro que um dia... Eu tô... E era triste esse programa, eu tinha medo quando eu era pequeno. <risos> Eu, eu tinha era, medo, eu tinha medo desse programa. Eu era parte alegre. É que, que não passava. Tio Roberto só passava Gê. no Rio, é. Não, não, depois passou em São Paulo. Gente, depois, depois tudo, mas, mas nessa época aí, Ruth, eu é, lembro. Essa pra, semana foi só no. Era Rio. meio, a senhora tá pensando do quê? É. Uma... Era um negócio meio, meio é, tinha, tinha, tinha, tinha pesado. Tinha umas paradas de crime. desaparecido, o desaparecido foi. Era triste, era um programa meio triste, não, era um programa que era utilidade pública, então porra, ficava Roberto Jefferson trabalhava Eu lembro do Roberto Jefferson. Jefferson era advogado do programa. É. Ah, de Vagdemont, era o Zé Cunha, que era da parte do esporte. Aí um dia eu me lembro que eu tô ali, né, andando ali, ali por baixo, aí o Doutor Franco. Sérgio Malandro! Tudo aqui no ponto do diretor, diretor, mundo da... <risos> Apresenta os desaparecidos. Só que os desaparecidos era a parte mais séria do programa. Seríssima, Porra, pô. mãe que sumiu, filho Quem que sumiu. Que sumiu. <risos> Onde você está? Mãe que sumiu, filho que sumiu. Aí eu fui na, na, na, no microfone ali, na, no microfone e falei Opa. assim: ô, ô, ô, Wilton, é, isso aqui não é pra mim não, pô, essa parte é muito séria. É, é. Essa parte é muito séria. Eu falei assim: não quero saber. Aqui tem que ter versátil. E a câmera já está em você. E tudo ao vivo. Né? Então você aí, você virou e falou assim... Nossa. Boa tarde. Eles sumiram. Aí ele, vai marrado, vai marrado. Assim, mas já estão aparecendo aos poucos. É, por favor, é, seu nome, cara, João. Aí ele, mais rápido, mais rápido, quem desapareceu? Puf, deu uma burdoada no dente. Aí o cara, ó, oh, agora foi meu dente, era minha mãe. Agora foi meu dente. Eu falei, pô, cadê? Aí o dente do cara pulou, bicho. Aí, aí o cara pegando os dentes no chão, eu falei, pô, cadê o dente? Aí eu tô falando, que merda é essa? Aí, aí o cara abriu a boca, aí o câmera deu um close na boca do cara, porra. Aí ele, que merda é essa? Vamos pro comercial. Aí eu falei, cadê o seu dente, meu amigo? Pô, sua mãe sumiu, mas a gente vai achar o dente, peraí. Uma Caralho. merda, bicho. A minha... I'm not bad.